Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Leinete, professor de Nadia Yoga. E eu te pergunto: você tem se sentido mole, letárgico, sem disposição e sem ânimo para nada? Pois bem. Talvez você esteja com a sua vitalidade reduzida. As causas disso podem ser inúmeras, como alimentação, maus hábitos, padrões de pensamentos e emoções, questões ambientais. O Yoga há milênios tem se mostrado proeficiente e amplificar seu coeficiente de vitalidade, dando-lhe mais disposição e energia para lidar com as demandas crescentes que acontecem no cotidiano. E tudo isso sem se tornar uma pessoa agitada, ansiosa e desperta. Isso é ótimo, não é? Então eu deixo aqui o meu convite para você vir praticar Yoga conosco. Essa semana vamos dar uma atenção especial para elevar o seu coeficiente de vitalidade. Entre outras coisas, também vamos trabalhar vários aspectos, várias esferas do seu ser, desde a parte física, passando pela parte energética, a parte emocional, mental, existencial, comportamental e muitas outras. É isso aí, um grande abraço!